Bom galera, só tô passando aqui no início do vídeo pra avisar que praticamente todos os dias eu tô fazendo live na Twitch a partir das 7 horas da noite, beleza? O link tá aí na descrição, é o primeiro link, aí é só entrar aí e me seguir, eu vou ficar bastante feliz e vai estar tá ajudando a gente a estar tá crescendo lá, beleza? Então, bora pro vídeo. E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês o Xbox Game Bar, que é, na minha opinião, o melhor gravador de jogos e aplicativos. Bom, para quem não sabe, a Xbox é da Microsoft, que é a mesma empresa que criou o Windows, então esse aplicativo ele é feito para funcionar da melhor forma possível com esse sistema. O único problema é que ele não funciona com o Windows 7, nem com o Windows 8 e 8.1, pelo simples fato de ser um aplicativo e uma funcionalidade única do Windows 10. Quando você instala o sistema, os aplicativos Xbox já vem instalados automaticamente, mas caso você não tenha eles, é só vocês baixarem na, na loja do Windows pesquisando por Xbox e Xbox Game Bar. Vão ser dois aplicativos que vocês vão ter que instalar com esses mesmos nomes. Feito isso, vocês já vão estar tá prontos. Porém, outra coisa importante de dizer aqui é que alguns sistemas modificados, depenados, como no caso do Windows 10 LTSB, eles não vêm com a loja do Windows, e nem esses aplicativos pré-instalados. Então você teria que instalar a loja primeiro, que pode ser um pouquinho chato de fazer. Bom, agora voltando diretamente para o gravador, ele funciona como se fosse um NVIDIA Shadowplay ou AMD Relive, que são aqueles aplicativos que vêm com as placas de vídeo da NVIDIA AMD, que também funcionam muito bem para gravação, e eu inclusive recomendo uh, utilizarem caso você tenham essa placa de vídeo. O Xbox Game Bar também tem a opção de gravar a tela de aplicativos, como por exemplo o Discord ou o navegador, mas ele infelizmente não tem a opção de gravar a tela inteira, né? Para você poder mudar de aplicativo durante o seu vídeo, por exemplo. O melhor desse Xbox Game Bar é que ele é bem simples de usar, até porque ele é compatível com qualquer aplicativo e jogo que tem no Windows, e ele também é muito leve. Como prova disso, eu fiz um teste básico para vocês terem a noção de quão leve ele é comparado com um Bandicam, por exemplo. As duas gameplays foram gravadas em Full HD 60fps, com a qualidade do Bandicam em 100% e a qualidade padrão no Game Bar. Vocês podem notar que o uso de placa de vídeo na gravação com o Game Bar é maior, enquanto o uso de processador é um pouco menor. que... Pode significar que o Game Bar utiliza melhor o... as configurações do seu computador para estar tá fazendo a gravação. Agora nesses testes os dois gravadores foram configurados para 30 fps e a qualidade no Game Bar eu coloquei em alta, mantendo ainda o Full HD nos dois gravadores e 100% da qualidade no Bandcamp logo de cara a gente já pode observar que o FPS com o Bandicam aumentou cerca de 10 FPS ele foi para casa dos 40, 45. mas outra coisa também aumentou, que foi a memória RAM, ela aumentou cerca de 1GB na utilização, o que pode ser um problema para quem tem menos RAM, né? quem não tem 8GB de RAM por exemplo pode sofrer um pouquinho com isso. Outra coisa que a gente observa também é que o frame time ele está bem mais instável, ele está oscilando bem mais, o que pode ser um problema para fluidez do jogo. O uso de memória RAM pelo Game Bar também aumentou, mas a gente não vê nenhuma queda de FPS, nem alteração na qualidade da imagem. Essas são as configs gráficas que eu uso no meu jogo enquanto eu faço live, e vocês também podem conferir as configurações do meu computador na descrição. Bom, agora voltando um pouco o foco para o Xbox Game Bar, eu vou estar tá passando brevemente aqui pelas configurações e vou estar tá resumindo o que cada coisa significa, o que cada coisa faz, para vocês estarem configurando de acordo com as suas necessidades aí. Apertando o Windows G, ele vai aparecer na sua tela, provavelmente aqui já não, não vai ter nenhum clipe, porque vai ser a primeira vez que vocês estarem usando. Aqui na direita vai aparecer o negócio do Xbox é, social, mas isso aí é só se você entrar com a sua conta e tal. Provavelmente você vai ter que entrar, se ela já não, não tiver. E, bom, aqui vocês podem ver os, a, a galeria, que são os clipes que você salvou. Então, você termina de salvar o seu clipe ou de fazer a sua gravação de jogo. Você aperta o Windows G e logo de cara ele já vai aparecer o último clipe que você gravou aqui. Isso é bem útil para você ver se o clipe ficou bom. E você também pode abrir o local do arquivo aqui para estar tá pegando ele, colocando no editor de vídeo ou modificando a, a pasta dele. Aqui no áudio vocês têm a mixagem, que vocês podem diminuir o volume das coisas que vão estar tá, é, na sua gravação. Então, por exemplo, se eu for gravar com o Discord, que ele vai ficar com esse volume na gravação, os sons do sistema vão ficar com esse volume na gravação. Enfim, dessa forma. Aqui no Desempenho, ele tem uma, um resumo de como está o seu sistema é, nesse momento. E aqui em cima, vocês têm a opção de capturar. Então, vocês podem é, tirar uma print da tela, ou se vocês estiverem no jogo, vocês podem apertar por aqui, mas não é necessário. Vocês têm um atalho só para isso, então, quando vocês, se vocês estiverem no jogo... Vocês só apertarem esse atalho que ele já vai começar a gravar automaticamente. Aqui em cima vocês têm mais alguns outros widgets, que são essas janelinhas aqui. Esses recursos seria um gerenciador de tarefas, só que dessa, desse Xbox Game Bar. Então, por exemplo, os aplicativos que estão abertos aqui é o Bandicam, o Discord, o Navegador. E tem os outros aplicativos em segundo plano e os processos do Windows. Né? Ele mostra ah, bem parecido como um gerenciador de tarefas mesmo. Se vocês clicarem nessa setinha aqui, vocês têm os outros widgets, que seriam é, a Xbox Social, que eu falei para vocês no início, a galeria que já está aqui e só, basicamente. Não tem muitos widgets, para falar a verdade. Vindo aqui nas configurações, vocês têm algumas configurações, obviamente, que vocês podem estar tá mexendo. Aqui nas contas, você pode estar tá conectando uh, a seu Twitter, por exemplo, Spotify ou algum outras, algumas outras contas de jogos aqui. Mas é muito necessário. Aqui seriam os, os widgets de aplicativos externos, por exemplo, aqui do Spotify, se ele seria visível aqui no Game Bar ou não. Aqui são os atalhos que vocês podem estar configurando para o seu teclado, por exemplo, para abrir o Xbox Game Bar. Então, se vocês não quiserem usar o botão do Windows mais a tecla G, vocês podem estar clicando aqui e configurando qualquer tecla que vocês quiserem. Aqui também para tirar uma, uma print screen da sua, da sua tela. Aqui seria para gravar um clipe dos últimos 30 segundos, se você fez alguma jogada muito boa. Só que para isso aqui funcionar, vocês têm que estar com outro recurso que eu vou mostrar é, daqui a pouquinho, para ele, ele funcionar, para ele gravar esses 30 segundos. Aqui é para começar ou parar a gravação é, enquanto você estiver no jogo. Então você abrir o jogo, já quer começar a gravar, é só apertar aqui e vocês podem estar usando essa opção aqui para gravar os últimos 30 segundos ou vocês podem estar usando a outra opção que eu vou mostrar já já. E aqui seria é, o multi do microfone, né, se vocês quiserem mutar o seu microfone em algum momento da gravação. Aqui tem a opção também de usar o botão do, do controle do Xbox para abrir o, o menu do Windows G, esse menu aqui dos widgets. Passando aqui para personalização, você tem os temas, você pode escolher o tema claro ou escuro ou de acordo com o tema do seu Windows. Uh, aqui seria a transparência de alguns widgets. Eu nem mexo nisso aqui, não tem muito porquê. Uh, essas animações aqui, tanto faz para mim também. E isso aqui, isso aqui, praticamente vocês não precisam mexer, na verdade, né? Nesse tema aqui, é só vocês escolherem o tema. Isso aqui vocês, não, vocês não, não vão precisar mexer. Aqui em Capturando, vocês têm essa opção aqui, que seria gravar em segundo plano enquanto você estiver jogando. Isso significa que, quando você abrir o seu jogo... Se isso aqui estiver marcado, ele vai começar a gravar automaticamente quando abrir. E aí vem daquela opção lá dos últimos, de gravar os últimos 30 segundos. Que se você não apertar uh, para gravar, e isso aqui também não estiver habilitado, ele não tem como gravar os últimos 30 segundos. Então isso aqui tem que estar tá habilitado para você conseguir gravar os 30 segundos. Ou então você começa a gravar para depois salvar só os 30 segundos. Aqui na parte de áudio vocês têm a opção de gravar o som do jogo e do seu microfone. No tudo aqui vocês gravam o jogo, o som do microfone, o som dos aplicativos e do sistema. Então se você colocar nessa opção aqui vocês podem estar tá controlando a mixagem dos sons aqui para aumentar ou diminuir o volume de alguma coisa. Ou nenhum para fazer uma gravação completamente sem som. Aqui em recursos eu nem, nem sei direito o que, que é porque... Pelo que está falando, o meu sistema não tem suporte para o X 12 Ultimate. Então caso você tenha uma placa de vídeo melhorzinha aí, talvez isso aqui possa mudar. Notificações seriam, obviamente, as notificações da Xbox, o Xbox social aqui, quando você recebe mensagem e tal. E aqui os comentários, se você quiser mandar um feedback para Xbox, essas coisas, que vocês também não precisam mexer. Aqui é só eu, eu só desmarco essa caixinha aqui, porque eu não quero informar nada de diagnóstico. E aqui, voltando em geral, vocês têm opções de editar mais preferências no seu Windows, né? que ele vem direto aqui para as configurações do Windows 10 é, sobre o Xbox. Então aqui vocês precisam deixar essa caixinha marcada para ele estar funcionando. É basicamente as mesmas configurações da parte é, de atalhos lá do, do Windows G. Aqui, na parte de capturas, vocês é, têm como abrir a pasta onde estão os seus vídeos, essa pasta provavelmente vai estar no disco local C, mas se vocês clicarem nesse botãozinho aqui vocês, são, vocês vão ser redirecionados para uma aba no seu navegador da própria Microsoft ensinando a vocês mudarem a pasta. Então, por exemplo, eu mudei para uma outra partição do meu disco aqui. Aqui você pode habilitar as gravações em segundo plano, coisa que você já tinha é, lá no Windows G, só que aqui você pode configurar o tempo dessa gravação. Então, por exemplo, aqui. Se eu começar a gravar agora, daqui a duas horas ele vai parar a gravação automaticamente. Isso é para não ficar pesando muito no seu HD com um arquivo gigante de gravação. Mas vocês podem estar configurando isso aqui entre 4, 2, 1 hora ou 30 minutos. Aqui tem a configuração de áudio também. A qualidade do áudio que você não tinha é, no Windows G. E aqui vocês têm a opção de, de configurar quantos FPS é, vocês vão gravar e a qualidade do vídeo aqui. Eu, realmente, eu, eu, eu deixo em padrão até porque não muda muita coisa, isso aqui se você deixar em padrão ele só vai deixar um pouco mais leve, mas não vai afetar muito a qualidade. E aqui é o, é o FPS da gravação, né? se você quer que ele grave a 60 FPS ou 30 FPS e essa opção aqui de mostrar o cursor que eu acho que tinha lá no Windows G também né esse modo de jogo que vocês não precisam mexer isso aqui é só é, um negócio do próprio Windows mas que não funciona não tem efeito nenhum isso aqui seria para otimizar os aplicativos em segundo plano do seu Windows e as opções do Windows para deixar o seu jogo rodando um pouco melhor né mas ele só adicionar isso aqui mas não resolve nada eu já testei para mim pelo menos não resolveu nada e aqui na rede de Xbox seria se você tivesse algum jogo e você quer ver o ping que tá pra, pra Xbox, é coisa que vocês não precisam mexer também. Bom galera, eu acho que é só isso que eu tenho pra falar do, do Game Bar. É, não tem mais o que eu adicionar aqui no, no vídeo, mas se vocês souberem de alguma coisa que eu não comentei aqui no vídeo, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários pra, pra eu estar sabendo e até vocês ajudarem outras pessoas também que chegarem aí no vídeo, beleza? Bom, ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram deixe seu like aí e também se inscreva no canal, ative o sininho para não estar tá perdendo nenhum conteúdo que eu estiver postando aí. Isso ajuda bastante a gente a tá estar crescendo e a estar tá sempre informando mais pessoas, beleza? Ficando por aqui e falows!